Olá, acho que você já me conhece. Bom, se ainda não, meu nome é Denise Machado, sou pesquisadora botânica. Se quiser saber por que me dedico ao assunto queda de cabelo, vou deixar na descrição desse vídeo um resumo da minha história. Então vamos ao que interessa. Receita deliciosa para crescer cabelo. Mas antes, preciso deixar claro que essa receita é somente um complemento. Para quem já viu o vídeo 8 soluções naturais para acabar com a queda de cabelo. O vídeo explica cada nutriente essencial para a regeneração capilar. Vou deixar no link de descrição, tá? Essa receita que vou passar é 100% natural e pode te ajudar muito se você sofre com a queda de cabelo e calvície. Mas não é a cura definitiva do seu problema. Apenas ajudará a melhorar a absorção do seu organismo para a nutrição das células e regeneração dos seus filhos evitando a queda dos cabelos então se você busca a cura definitiva recomendo que acesse o primeiro link que está na descrição desse vídeo se já é inscrito deixe seu like para ajudar hein? é um método também 100% natural que já ajudou milhares de homens e até celebridades a recuperar a regeneração dos fios e evitar a queda agora sim vamos ao que interessa receita deliciosa para crescer cabelo é uma vitamina de abacate pulpo viu Vamos lá, a receita é o seguinte, os ingredientes meio abacate, uma colher de sopa de farelo de aveia, duas nozes, leite desnatado, um copo de 200 ml, duas colheres de sopa de mel. Preparo: abra o abacate, retire a semente e o parta ao meio, coloque a polpa do abacate no liquidificador, adicione o leite desnatado, adicione o mel e adicione as nozes. Bom, é interessante tomar pela manhã em jejum, porque assim seu organismo irá absorver melhor os benefícios. Vou falar um pouco sobre o abacate e sobre cada um dos ingredientes dessa vitamina. E por que, que eles beneficiam o crescimento do cabelo, e é excelente contra a queda de cabelos. O abacate contém vitamina A e também vitaminas do complexo B, além de vitamina D, K, ferro, potássio, ácido fólico, cálcio e fósforo, ricos em vitamina E e C, potentes antioxidantes que ajudam a promover o desenvolvimento saudável das células e dos tecidos, promovendo também a regeneração capilar. A aveia contém quantidades elevadas de ferro, zinco, potássio e magnésio, que também promovem o crescimento do cabelo. As nozes são fontes de potássio ômega 3 ômega 6 e ômega 9 todos esses ingredientes reforçam os folículos de cabelo o mel é formado por água minerais e tem cerca da metade dos aminoácidos existentes ácidos orgânicos e vitaminas do complexo b c d e e impedindo a queda e fortalecendo os folículos pilosos o que ajuda em um bom crescimento capilar